Meu nome é Murilo Naldi, eu sou professor e pesquisador do departamento de computação da UFSCar e, e meu trabalho é voltado com um aprendizado de máquina e mineração de dados para dados em escala. O problema que eu ataco, principal, é que estão sendo gerados na atualidade grandes quantidades de dados. E esses dados, eles podem vir de qualquer área do conhecimento, como medicina, a bioinformática, grandes quantidades de textos, redes sociais, análise de, de cadastros, né? no caso, é, temos aí parceria até com o Ministério Público. Né? E, então, a ideia é que nós temos já os algoritmos tradicionais de aprendizado de máquina que são voltados para é, um, um método em que você tem que obter esses dados, é, trabalhar com eles de forma a limpar-los e padronizá-los para poderem serem, ser úteis. Então, escolher algum algoritmo de aprendizado de máquina que nos permita alguma tarefa, por exemplo, uma predição, uma regressão ou uma categorização. Esses métodos né? Eles precisam ser trabalhados, adaptados para esse novo contexto onde os dados estão sempre sendo gerados, sempre crescendo. Então, o um modelo gerado pela forma tradicional, em pouco tempo, ele pode se tornar obsoleto devido a essa grande velocidade em que os dados são gerados. Então, eu trabalho com técnicas que tentam trabalhar, que tentam resolver isso em duas vias. A primeira via é tentar aumentar a escalabilidade das técnicas convencionais, adaptando-as para modelos distribuídos que possuem foco na escalabilidade e podem ser aumentados à medida que a quantidade de dados aumenta, né? A gente, nós adaptamos eles, distribuímos e etc. Outra forma também, que é uma outra forma, uma proposta, é tratar a entrada dos dados não como apenas um conjunto estático em si, mas que está sempre em desenvolvimento, né? Então, para isso a gente trata como se fosse é, trabalho com fluxo, é, e aí o, o modelo ele tem que ser sempre atualizado né? e também sou especialista na área de algoritmos para otimização evolutivo para evoluir esses modelos e nós estamos tentando trabalhar na, é, de forma que eles evoluam com o tempo ou seja à medida que os dados mudem novos padrões sejam detectados é, pad poder detectar alguns padrões que podem ser considerados como erros, né, que não, não fazem parte daquilo que, que se procura, padrões de novidade, categorias novas, é, tudo isso usando é, técnicas novas de apresentação, como semântica, é, baseado em conhecimento é, já público, como Wikipédia ou, ou os Grams que o Google deixa disponível e outras medidas em geral. Então é, esse basicamente é nosso trabalho.